Fui babaca por gritar com uma mulher no ônibus, 1. Alguns dias atrás, levei minha sobrinha a uma convenção em nossa cidade. Kiara, minha sobrinha, usa cadeira de rodas. Pegamos um ônibus porque eu não posso dirigir e o transporte público é bom na nossa região. Enquanto estávamos no ônibus, entrou uma mulher com um bebê em um carrinho. Kiara estava ocupando espaço para carrinhos bebê barra cadeira de rodas, porque só há é espaço suficiente para um. Então o motorista do ônibus disse que ela teria que dobrar o carrinho e colocar o bebê no colo. Ela concordou, dobrou o carrinho e o colocou no bagageiro. Então, ela perguntou a Kiara se ela poderia segurar seu bebê. Sem nem esperar por uma resposta, ela colocou o bebê no colo de Kiara. Kiara ficou sem palavras e eu disse à mulher que ela não queria segurar seu bebê. Curso para a parte 2.